pessoal, tudo bom com vocês? Mais um Leandro Vieira na estrada aí. Hoje nós estamos indo para São Roque, de novo naquele restaurante lá o Dom pato que vocês já conheceram, né? E nós vamos dar uma olhadinha aí no, no cardápio desse sábado, o que tem de bom lá. Eu gostei de lá, viu? Eu acho que quando vocês vierem para cá para a região de Sorocaba, vale a pena vocês ir lá para dar uma olhadinha em São Roque, tá? Vamos dar uma o olhadinha como tá, tá meio chuvoso, tá com tempo frio aqui. E hoje eu tô de carona, viu? Vegetação bonito. Olha essas árvores que lindas, né? Que top. Né? Aqui é alumínio, tá? Cidade chamada alumínio. E Sorocaba para passar dá 40 minutos, é bem pertinho, pessoal. Agora hoje eu acho que vai estar lotado lá, viu pessoal? Devido a feriado, né? Então acredito eu que nos encontrar no. Muita gente lá. Filiadão, né? Adão é brabo, né? Mas vamos que vamos, né? E no primeiro vídeo que eu fiz pra vocês lá do... É, em são Roque, vocês gostaram? Comenta aqui pra mim se vocês viram o vídeo. Se vocês gostaram. Fala comigo aqui. Vocês são danados, né? Que eu sei que vocês, vocês gostaram, assim, vai. Tanto que vocês... Ah, faz mais, faz mais, né? E... É legal, né? Esse tipo de vídeo que a gente fica... É, mais tranquilo, mais solto, né, pra poder mostrar pra vocês, e o que eu tô achando legal aqui, nesse momento, é que tá sem sol, e tá um tempo gostoso, tá friozinho, então você não fica suando, né, então esse tipo de tempo assim é, é gostoso, né, mas ó, a gente tá passando pela, pela rodovia e você vê a vegetação, como tá bonita, né, choveu, né, dá uma, uma alegria para as plantas também, né, porque olha como tá verdinha, é bonita, né. Okay, e eu nunca gravei no banco passageiro né, é então, a primeira vez que estou gravando desse jeito ó, mostrando para vocês aqui as laterais né, aí ó, passou o rapaz aí fazendo uma culpa, né? sabe o que me dá tortura pessoal, é ouvir animais em rua, nossa, você tem que ver meu coração rasgar, é eu ver animais de rua, meu Deus Aí eu fico Sem chão Mas já já estamos chegando lá no Dom Pato. Vocês vão ver que legal, viu? Quem não viu ainda o vídeo 1 Vai poder participar do vídeo 2 ó. O interior, né gente? Olha lá, tá vendo? Falei pra vocês, olha ó. Ó lá Tem três cachorros lá no meio do mato Dá até desespero, só de pensar E o interior de São Paulo É muito bonito também, né? Tem tantas coisas lindas né, que a gente não conhece e a gente tem que tirar um tempinho para poder passear, conhecer, né? Pegar a família, final de semana, e levar para conhecer. Tá bom? Então, já já, com mais detalhes para vocês aí do Dom Pato, em São Roque. <música> agora pessoal a gente vai entrar na, na direita e já vamos entrar em São Roque já chegamos é é bem é bem perto ainda mais que você vai conversando você nem vê a hora passar né nesse momento agora é duas horas agora é duas e quinze é duas e quinze quando eu viajava é, na minha empresa na empresa que eu trabalhava né é, eu andava muito de ônibus então eu ficava olhando na, nos muros das cidades para pra... a... Pra saber assim, que cidade que eu estava. Porque eu não sabia, você imagina, eu saía de Ribeirão Preto para chegar em Campo Grande. Eu nunca tinha ido para lá, né? Então eu ficava vendo, assim, lá, nos muros, o DDB da cidade. Aí eu olhava o DDB da cidade e é, sabia onde, ah, 16 é Ribeirão Preto, é interior de São, de São Paulo, aí é pro 51, é outro estado. Então eu ficava me memorizando assim. Eu tive uma, uma época que eu não tinha telefone, né? não tinha celular. Então você não tinha como ficar olhando na internet onde você estava, a não ser perguntando para o motorista, que cidade que é essa? Aí ele falava. Então para saber onde que eu estava, eu olhava o muro, e geralmente a cidade, todas as cidades tem, um, tem, uma, tem uma loja assim, ó. Um, olha lá, D, D, tá vendo? o número da, na, na parede, né? Então eu ficava vendo que número que era para saber que DDD que é a... Eu... Para entender a cidade que eu estava, mais ou menos assim. Entendi. Então é... Chega gente. gente, chega São Roque. Aqui já é São Roque, tá? E daqui a alguns minutinhos já estaremos no, no restaurante Dom Pato, tá bom? E eu já já eu mostro mais coisa pra vocês aí. Ó, pessoal. Aí, ó. Entrando em São Roque, tá vendo? Ó, São Roque. Ó, gente. Chegamos no Dom Pato. tá? E a galera chegando, ó. Tem mais gente aqui atrás vindo, Tá vendo? O lugar aqui é bonito, né? Vila Dom viu? Pato. Bonito, Ó oh, gente, o tempo que tá. O povo tá tudo com frio. Oh. <risos> Estou sem, sem luz de frio. Olha lá. Oh. Dou um pato. Olha o povo lá. Olha o cachorrinho, olha o golden. Olha oh, um golden lindo. Olha o outro. Aqui pode trazer animais, vocês podem trazer cachorro, gato. <risos> aqui tem tudo, tá, gente? Eu, eu saí de casa, tava calor lá em Sorocaba, aí eu esqueci que aqui, né, em cima do morro e tal, né, vai ser é frio. Aí eu nem um, né, aí eu vim pra cá mesmo. Mas, realmente, é... viu? Vou falar que eu não tô com frio só pra não passar vergonha, mas tá frio sim. <risos> ai, ai, ó, gente... Aí nós temos lá, restaurante italiano. Italiano, olha lá, Bulan Vila, né? Olha lá. É pra cá que nós vamos. Né? Só o cara falou assim: vou comer uma massa gostosa agora. O cara falou. E o. logo abaixo, né? Logo ali, já é o, o restaurante é, português que nós fomos da outra vez, né? Tem aqui? É Tá, isso aqui é uma parte do estacionamento Fora são três andares aqui A gente já subiu pra estacionar. Tanta vaga que tem aqui Tá lotado, lotado, lotado Realmente hoje E é famoso viu gente E eu não conhecia Até fazer o primeiro vídeo pra vocês Vários membros do canal já vieram pra cá Dorô também Falou que foi um lugar maravilhoso que eu, que eu indiquei O lugar é um escândalo de legal Chocolate quente, vai bem, hein? E, e eu vou no ch... a vila de cerveja de renais, espaço aqui, despedágio restaurante italiano. Um de, de espumantes. Olha o molho. Olha o Eu também. Dois, dois. É, dois desse. E o galeto dá para dois, né? é? Dá sim. Olha isso. 1.056. Você vai tomar o galeto? Ah, você também. Não é não. Tem dois. O que é? O que é? O que é? O espumante? Não, é, é, é garrafa. É? Uma garrafa, mas é... Eu tô morrendo de frio. Eu não quis trazer minha blusa, aí acabou ficando frio, mas olha que legal. Fecha o olho e faz pedido. Fez pedido pra mim? <risos> Olha o trenzinho. Uma mulherada aqui. Vai passear. ó gente, esse carrinho aqui, ele leva o pessoal pra dar umas voltinhas de graça, ó. Ali é uma adega. Aqui é o restaurante é, de sábado, domingo e de semana eles abrem aqui um café, café restaurante. E aqui é onde você faz a promessa, né? É a caminho da Nossa Senhora de Fátima. Ó.